Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de licenciatura em pedagogia. Meu nome é Natália Cristina de Oliveira e eu estou coordenadora deste curso e falarei um pouquinho dele com vocês agora. Bem, eu enquanto coordenadora tenho como formação doutorado em educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrada em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, ambos na linha de História e Política da Educação, e sou pedagoga, assim como vocês serão em breve, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Cornélio Procópio. Fui professora desde 2014 é, no Ensino Superior, mas a partir de 2012 iniciei os meus estágios e isso me garantiu ter como um campo aí de trabalho e experiência a educação infantil, ensino fundamental e depois o ensino superior. Sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 2019 no campus de Ponta Porã e também atuo no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMS também, no campus de Três Lagoas. Então, vamos lá. Sobre o curso. O nosso curso Licenciatura em Pedagogia tem uma carga horária de 3.373 horas e uma duração de oito semestres. Ao longo destes semestres, essa, essa carga horária será cumprida em formato de disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, carga horária de extensão, atividades complementares, enfim, várias outras dinâmicas, tarefas que vocês conhecerão ao longo de todo este percurso no curso de Pedagogia da UFMS. É, eu apresentarei aqui um pouco agora sobre os objetivos do curso. É importante frisar que todos esses objetivos estão ligados ao perfil profissional do pedagogo da UFMS, formado pela UFMS. Nós temos então disciplinas que atenderão um formato de profissional que seja preparado para atuar, tanto na educação infantil, né, em todos os seus momentos do início, até o final, né, deste momento é, da educação básica e também no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Então, temos como objetivo geral formar professores que atuem com compromisso ético, competência técnica, didática e que tenham uma atuação profissional tanto em espaços escolares como em espaços não escolares. Bem, é, sabido por vocês que o pedagogo, além do âmbito educacional, né, além do ambiente escolar, também tem possibilidades de atuação em outros ambientes, não escolares. Ambiente é, hospitalar, ambientes empresariais, ambientes psicopedagógicos com devida formação, é, enfim, são muitas as possibilidades né, do pedagogo em espaços não escolares, é, o pedagogo social, então nós chamamos a atenção de vocês para essas especificidades que poderão ser reconhecidas por vocês ao longo de todo o curso e que depois poderão ser aí revisitadas tanto com especializações caso o cargo peça, né, tanto quanto em conhecimentos posteriores adquiridos aí por cursos né, que deem competência para esse tipo de atuação. Temos ainda como objetivos específicos do nosso curso que os nossos estudantes sejam capazes de compreender a dinâmica de uma realidade social com diferentes áreas de conhecimento. Nós sabemos que vivemos em um mundo que tem modificações né, o tempo todo, então é, possi é necessário e imprescindível que os nossos pedagogos consigam problematizar a relação entre os sujeitos nesses ambientes socioculturais, que consigam perceber-se e perceber o outro como agentes de sua própria história, como sujeitos subjetivos. Nós precisamos primar pela subjetividade, pelos direitos humanos, pela diversidade social e cultural. Só assim nós conseguiremos compreender ambientes como uma sala de aula, nós sabemos que as práticas pedagógicas, a ação de ensino, ela precisa considerar a realidade do aluno e nós só consideraremos a realidade do aluno se nós tivermos sobriedade para compreender o mundo, a sociedade, a cultura e respeitar que cada povo, cada grupo social deve ter preservado os seus costumes, as suas crenças. Bem, é, ainda primamos é, que os nossos estudantes sejam capazes de apropriar-se do conhecimento científico pelos seus métodos técnicas, é, sejam métodos presenciais, métodos virtuais, é, que haja uma mobilidade na construção do conhecimento para uma prática profissional desenvolvida, fluida, que tenha um fluxo de atuação é, adaptável a novas realidades e que seja é, capaz de construir referenciais que acompanhem novos conhecimentos, que contemplem a cidadania, o equilíbrio do meio ambiente, ambiente social, local, regional, global. Então, nós temos como filosofia que os nossos alunos consigam defender a dignidade humana e que atuem como profissionais em busca de igualdade de direitos, reconhecimento, valorização das diferenças e das diversidades. E ao fim do curso, nós esperamos que os nossos profissionais consigam, com base em todos estes conhecimentos, com as disciplinas de fundamentos, práticas pedagógicas, cursos, formações, é, tanto curriculares quanto extracurriculares, que o nosso profissional consiga pensar criticamente e comprometer-se com as soluções, soluções dos problemas sociais, que pensem um mundo em transformação, que seja capaz de transitar nas mais diferentes áreas do saber, que haja uma tranquilidade para o trabalho em equipe, é, porque sabemos que o professor precisa conviver não só com seus alunos, mas com o ambiente de trabalho, é, seja a família dos seus alunos, seja a comunidade escolar como um todo, então é imprescindível que haja um respeito pelo convívio é, social e cultural e uma preservação das diferenças, porque só assim nós conseguiremos articular ensino, pesquisa e extensão, que são princípios que mantêm uma universidade e que são importantíssimos para a prática docente em qualquer nível ou modalidade de ensino. Para isso ainda nós preservamos é, disciplinas e discussões que deem sustentação para mediação de tecnologias digitais, porque é, estamos num mundo de informação, comunicação, e apenas assim, é, dominando essas tecnologias, aceitando-as como nossas fiéis escudeiras, conseguiremos é, ter um perfil profissional é, capaz de compreender a sociedade em movimento. Então, para preservar uma formação continuada, nós devemos pensar que o desenvolvimento de uma postura de aprendiz diante toda a nossa vida é fundamental. O nosso perfil profissional, enquanto professores, exige que nós repensemos a nossa prática cotidianamente e que busquemos formação durante toda a nossa trajetória profissional. Bem... Como expectativas profissionais, nós apresentamos aqui a contribuição em processos de ensino e aprendizagem em vários níveis e modalidades, como acabei de citar, a atuação em espaços escolares e não escolares, como eu disse logo no início desta apresentação, o conhecimento e domínio de organizações escolares e de possibilidades de aprendizagem, nós sabemos que diversos públicos, pedem diversas formas de ensino para diversas formas de aprendizagem. Então, um planejamento com ações e estratégias de ensino bastante elaboradas e com conhecimento amplo, ela precisa de um aprofundamento bastante enriquecedor. E é isso que nós esperamos é, possibilitar a vocês com a nossa formação. Então, por fim... Deixo a vocês uma mensagem do nosso intelectual consagrado, célebre e um dos nossos principais conhecedores dos processos de ensino e de aprendizagem no contexto educacional, saudoso Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Então, que esta formação no ensino superior, realizada com muita cautela, dedicação e atenção, seja capaz de possibilitar que vocês transformem o mundo das pessoas que estão ao redor de vocês mas principalmente que transforme as suas vidas, assim como transformou a minha e de tantos colegas é, é, de profissão que eu reconheço, convivo, considero que vocês conhecerão ao longo deste curso. Eu estou à disposição nos canais de atendimento que estão disponíveis no nosso ambiente virtual de aprendizagem e integração. Façam um bom curso, aproveitem todos os recursos, peçam sempre que necessário ajuda e é isso. Até os próximos encontros.